E aí pessoal, Ordep0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, vim aqui para anunciar o lançamento em soft launch do jogo Blitz Brigade Rival Tactics, o um novo jogo da Gameloft que eu já havia anunciado anteriormente aqui no canal, que trata de uma espécie de Blitz Brigade, entretanto, inspirado em Clash Royale, exatamente. É um jogo basicamente idêntico ao Clash Royale, é, só troca roupagem, né, então ao invés de magos temos soldados, ao invés de arqueiras temos tanques e afins, resta no saber se é, esse jogo ainda tem espaço, né, porque sabe que o Clash Royale ocupa uma grande fatia do mercado, né, porque esse jogo estilo tático é oriundo do Clash Royale. Então não sei se a Gameloft acertou ou errou é, nessa estratégia. Pode ter sido que ela chegou tarde demais, né? Mas fica aí, de fundo tá rolando uma gameplay. E vou deixar os links para download na descrição. Tanto do iPhone, do iOS, quanto do Android, tá? Do Android eu vou deixar o link... Do, do APK e o link da Google Play, lembrando que você vai precisar de VPN, porque o jogo está em soft launch para as Filipinas, demorou? Primeiro link da descrição, se você curtiu, deixe seu like, comente, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!